Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando aí em busca de mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje fui eu, numa dinâmica um pouquinho diferente, onde eu pude conversar com meu irmão e ser entrevistado pelo Samir Abud para o canal dele. E é uma pessoa muito sábia que teve vivências incríveis aí pelo mundo, viajou bastante, se reinventou na carreira também e a gente teve uma conversa muito verdadeira sobre os medos e as dificuldades de quando você está num trabalho que não te realiza, que não alimenta a sua alma, e o que, que você pode fazer de maneira bem concreta para começar a se reinventar com os pés no chão, de maneira sustentável, para que você não possa tropeçar aí no caminho e se tropeçar, porque provavelmente existirão muitos obstáculos, como que você pode manter a sua inteligência emocional, como que você pode seguir em frente né, com mais resiliência, para que não seja apenas um flerte de verão, né, esse novo... Essa nova etapa na carreira que você está criando. Então, para você que está querendo começar e crescer na internet do jeito certo, essa conversa, sem dúvida, vai te inspirar bastante e vai te dar vários gatilhos e chaves aí para que você possa implementar agora, tá? Para que você possa começar agora do jeito certo, beleza? Então, se você gosta de outras conversas como essa, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, assina o podcast para que você não perca nada no futuro. E sem mais delongas, bora pro talk. E bem-vindo, obrigado aí por você tá, ter topado compartilhar o conhecimento que você tem. Você que tem um trabalho incrível aí sobre transição de carreira, né? Como fazer dinheiro de uma outra forma, no marketing digital principalmente, criar produto online e tal. Que foi um pouco da sua história. Então, primeiro, conta pra gente aí quem é você, se apresenta. E aí eu já tenho algumas perguntas aqui pra te fazer. Perfeito. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Sabe como eu te admiro. E trabalho lindo que você tá fazendo aí que tá impactando muita gente. Então é uma honra para mim estar aqui com essa galera e vamos tentar gerar o máximo de valor. Então, quem é o Ian? né Pergunta difícil de se responder, mas eu vou contar três ciclos assim principais que eu tive na minha vida. O primeiro ciclo foi de esportista, né que a gente tem amigos em comum aí, na Bahia, tá, né? em Moca. É. E foi uma época boa, é, que durou uns 10 anos tive muitos aprendizados vivi sem muitas coisas legais mas chegou um momento que eu senti que faltava algo a mais né e era aquela busca de sentido aquela busca de mais mais propósito não ainda no sentido da do propósito de vida tal tá? mas aqui da não fazia mais sentido para mim então eu busquei novos caminhos e fui para o ciclo corporativo onde eu fiquei 10 anos também e aí trabalhei em multinacional eu trabalhei no Brasil, França, Estados Unidos, rodei bastante aí, e fui conquistando um monte de coisa legal até chegar no que eu considerava o topo, ou a visão do sucesso lá para mim naquele momento, que era ser um grande executivo. Né? Então, virei diretor lá na L'Oréal e, e quando eu cheguei lá, mesmo abrindo mão de um monte de coisa, porque eu estava me doando... 100% para do trabalho né o trabalho eu vivia para trabalhar e não trabalhava para viver então eu tinha invertido completamente os valores e quando eu cheguei lá achando que quando eu fosse promovido quando eu atingisse o topo tudo seria diferente né finalmente os uhum. meus problemas seriam resolvidos eu vi que não que a prisão ela só aumentou né? eram mais responsabilidades era mais difícil abrir mão disso tudo e aí a dor começou a ficar maior né e e a partir daí, eu comecei uma busca mais interna para entender né, o que fazia, novamente, sentido para mim. Né, sempre nessa busca por mais sentido. E aí, eu conheci um termo num livro, talvez você já tenha lido, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, é. né? E lá eu conheci o termo Novos Ricos. Eu falei, porra isso daí é interessante né que é uma, uma galera que considerava a riqueza não só dinheiro né como durante um tempo eu considerei busquei mas eles entendiam que a riqueza era tempo era liberdade era qualidade de vida era experiências e aí, a partir dali eu comecei a conhecer um monte de outros termos né o nomadismo digital né que é uma galera que consegue trabalhar viajando pelo mundo Conheci o termo lifestyle business, esses termos americanos aí que sempre são muito bonitos, uhum. mas querem dizer que é basicamente criar negócios que patrocinem o seu estilo de vida, né? E aí foi abrindo um novo mundo. Eu falei, porra, cara, meu irmão, me escreve uma parada que ele trabalha quatro horas por semana. Eu trabalhando aqui 14 horas por dia, tem alguma coisa muito errada, né? E aí, a partir daquele, daquele insight, eu comecei a tomar algumas decisões. Aí apareceu um mentor na minha vida, apareceu não, ele se transformou porque é o meu primo, o Rafa, ele ele já trabalhava nesse estilo, né, como um novo rico, uhum. e ele sempre me inspirou, sempre foi um grande hacker da vida, né, sempre empreendeu, sempre questionou os grandes sistemas, né, e e eu fui de férias visitá-lo, ele estava no México e lá ele me chamou para trabalhar com ele. E aí ele pegou desprevenido, mas eu falei, cara, estava começando a estudar outros, outros assuntos diferentes dos assuntos técnicos né, da carreira, então, sincronicidade, foi um dos primeiros uhum. livros que eu li ali. Eu falei, cara, não tem coincidência, vamos, vamos explorar isso daí. Aí passei as férias fazendo conta, vendo se era possível. E a partir dali, eu entendi que, pô, tá aí, sou novo, tenho um contexto aí, eu fiz... A gente já vai falar um pouquinho mais em detalhe sobre isso, né? Eu vi alguns pontos aí né, importantes e tomei a decisão para seguir meu coração, né? A coragem de, de agir a partir do coração e voltando pedido de emissão Aí comecei esse ciclo que eu estou agora como empreendedor e já errei bastante, já fiz bastante coisa, né? Diferente. Mas hoje eu tenho... Acredito que eu descobri a minha parada, né? Hoje estou muito uhum. feliz e realizado com o que eu faço, que é ajudar pessoas infelizes no trabalho se libertarem da CLT. E a CLT aqui ela uhum. tem várias várias facetas, né? O brinco que a CLT não são apenas as, as é, o que a CLT representa mesmo, mas condições lastimáveis no trabalho, né? Que acaba Sim. que muita gente até já saiu da CLT, mas continua com a mentalidade de funcionário. Né? E essa mentalidade Sim. de funcionário ela, ela te aprisiona muito, né? Então, eu comecei a ajudar a galera com essa a se libertar das prisões emocionais, mentais e profissionais para desenhar um estilo de vida que hoje eu chamo aí Pés Descalços, que é uma galera que entendeu que dá para viver de maneira mais livre, de maneira mais leve, de maneira mais equilibrada, de maneira mais reconectada com aquilo que importa. E é a tribo aí que eu faço parte e que hoje eu tenho muito orgulho aí de estar tá aprendendo e estar tá compartilhando ao longo dos dias. Muito legal. É, outro dia uma pessoa que tá querendo ensinar o outro aí falou poxa mas eu não tenho um mestrado um doutorado né tava achando que tinha que virar um super expert para ajudar e aí eu até falei para ela no, no almoço falei cara com o pouco que você já tem já é muito para outra pessoa né você não precisa chegar lá no faixa preta porque ensinar por faixa branca talvez só precise ser faixa azul faixa amarela né é então é, eu vi que você já tem vários alunos aí que você né, ajuda nesse sentido, de forma bem direta, né, como formar um produto. Você tinha que idade quando você mudou pedir ah, A demissão foi com 28 para 29, foi a crise ali dos 28. 30, né. Uhum. Tá, e me diz uma coisa, naquela época ali, fala aí o primeiro erro que você cometeu. Joga para começar aí, que a galera tá doida pelos cinco passos aí. Fala aí o primeiro, assim, que você fala assim, rapaz, esse aí é clássico, todo mundo deve cometer. Não façam isso de jeito nenhum. Apesar de cada um tem sua história, errar aprende, mas assim, é bom quando tem alguém na frente que já, né? Não é só para facilitar o caminho. Não, cara, não, não perde tempo, porque tempo é valioso. Não faz isso. Sim. O que você poderia dizer aí pra galera? Primeiro erro que eu vejo, que eu, de certa forma, como... todo mundo cometendo é esperar a bomba estourar. Esperar chegar no limite, aquele momento que você fala, cara, não aguento mais... E aí tem uma pressão psicológica muito grande. É, geralmente é quando você sofre né, uma doença, um burnout, uma crise de ansiedade, uma depressão. Ou é quando você perde um ente querido, ou quando você toma um pé na bunda no relacionamento. Enfim, é aquele momento que vem com trauma, uma porrada muito forte, só aí você acorda para se movimentar. Enquanto se você... Né, hoje, se a dor ainda não está tão forte, começar atração um plano, começar a se movimentar para fazer uma transição mais leve, né, seria é, algo muito mais sustentável. Então, eu cheguei numa crise ali, numa crise de propósito, né, numa crise de não ver mais sentido no que eu fazia, numa crise de estar de tá abrindo mão de vários valores muito importantes para mim, que era saúde, que era tempo de qualidade com a minha família, que era tempo para mim. Né. Isso tudo foi abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão, não olhando para dentro, olhando só para fora e aí chegou uma hora que a bomba estourou. Mas a bomba pode estourar de forma muito pior para muito mais gente, né? Sim. Como os exemplos que eu falei. Mas sem dúvida é... o ser humano ele é muito parecido com o dinossauro nesse sentido, né? A gente só se movimenta quando o, o meteoro cai né? na Terra e acaba com tudo. Então a gente é muito lento para mudança. A gente evita uhum. muita mudança porque é o desconforto. É tudo que é fora da, da nossa zona de desconforto ou desconhecido, a gente evita, né? Fisiologicamente, nosso cérebro também nos leva para uma direção do, do que é conhecido, né? Do que, é, do que a gente já tem, tem, tem costume e tal. Então, eu acho que esse é o principal erro que, que você não precisa esperar a bomba estourar para agir. Né? Você pode agir desde agora, um passo de cada vez, né? Não precisa dar um passo radical. sim. É... Cara, isso você me fez lembrar um... uma reflexão do Spinoza, né? Do Baruch Spinoza, que ele dizia o seguinte, ele... a definição dele de afeto não era um sentimento. Afeto era a variação que acontecia do sentimento. Tipo assim, eu não fico com fome do nada, eu vou ficando com fome. Eu não entristeço do nada, eu vou entristecendo. Algumas coisas vão me entristecendo. E ele falava assim, se atente ao ao caminhar dessa variação, desse afeto, porque ele ficava indignado com o ser humano. De... A grande pergunta dele era por que, que nós insistimos em perseverar naquilo que nos oprime? Hum. Por que, que nós nos escravizamos, isso no século XVII, e ainda chamamos essa escravização de liberdade? Por que, que a gente não percebe que aquele caminho já não vai dar bom? né? E como é que eu ajo, e eu acho que é isso que você está dizendo, né? Como é que eu age? enquanto eu estou consciente, enquanto eu não estou desesperado, né? Porque no desespero, na transição, ah, eu tenho que sair daqui porque eu fui para o hospital, infartei, seja lá o que for, é muito provável que ali você tome decisões é, piores naquela Sim. saída. Ou você chega a um ponto né, de ter que, na sobrevivência, escolher qualquer coisa e sair de um lugar e ir para um outro, talvez ainda pior. Toda vez que eu contava minha história, as pessoas perguntavam, mas você teve alguma coisa? Você sofreu um acidente? Alguém morreu? Eu falava, não, cara, eu já tava vendo meu chefe ali e eu falava, cara, você igual a esse cara. Porque provavelmente ele também pensou na minha idade que ele ia ter o mesmo dinheiro do chefe, ele ia ter o mesmo cargo, mas que ele ia ser diferente porque ele era surfista, porque ele era jogador de vôlei de praia, ou porque ele tinha já uma base de lifestyle que ele não abria a mão. Cara, e tem uma hora que você, quando você vê, você é engolido. Pelo sistema, né? Então, o Spinoza, quando falava isso, falar muito de presença. Então, o que você está dizendo é, preste atenção agora para ver o que você está fazendo hoje, qual é a tendência disso acontecer daqui a um, dois anos ou até meses, não é isso? Perfeito. Autoobservação, né? Presença plena. E essa, isso é difícil, porque a grande maioria, hoje, ainda está no nível de inconsciência muito grande, né? A galera que está aqui presente já está vários passos na frente da grande maioria da população né Se a gente vê estudos aí o próprio a Gallup o Instituto Gallup Sim. trouxe uma estatística que é bizarra ela fala que 87% das pessoas estão infelizes no trabalho no mundo uh -huh. né? dependendo do, do país ainda mais e são Sim. pessoas que estão completamente engolidas pelo sistema inconsciente né então uh -huh. essa auto-observação esse, esse despertar mesmo que pequeno, mesmo que você ainda não saiba, saiba para onde ir, mesmo que você não tenha o plano desenhado, uhum. você começar a se questionar. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Começar a se fazer uhum. boas perguntas, entender por que, que você está fazendo o que você faz, começar a olhar para os seus valores. Esse é um exercício muito simples, né? De uhum. pensar de verdade, não só nos cinco Sim. valores na, da, da revista Capricho, né? Que você faz ali <risos> rapidinho, mas pensar no que que... Esses valores representam em atividades, em decisões, em, em coisas do seu dia a dia para você comparar se o seu dia está tendo mais conexão com seus valores ou não. Porque se você Sim. mapeia a sua semana e você vê que se você dá uma cor para cada valor e, e sua semana não tem nenhuma cor relacionada aos seus valores, é porque não está certo, né? Sim. Em algum momento vai estourar. Então, essa autoobservação, esse questionar constante vai te trazer mais luz Uhum. para coisas que hoje talvez não estejam conscientes. E a partir daí, fica muito uhum. mais fácil você se preparar. E aí você definir uhum. né uma ação. Eu falei até ontem na aula do BE de carreira que é, eu li, dentre essas minhas leituras, eu não lembro as fontes, né, mas vou jogar aqui porque eu me lembro que ficou marcado. Que é, as pessoas mais bem-sucedidas, elas não amam aquilo que fazem. Elas não são apaixonadas pela sua atividade. Elas são obstinadas, obcecadas por resolver um problema que as incomodam muito. Aquilo é motivação. Porque aquilo é a dor dela. né? Assim como você hoje ajuda pessoas que têm a dor que você já teve um dia. Sim. Não necessariamente hoje aqui mesmo eu tive um dia super atribulado, mas fazer essa live é muito importante para mim. Então você não tem cansaço, você não tem desmotivação, porque... Eu estou muito conectado com a causa porque as pessoas estão aqui já sofreram a mesma dor que eu. Hoje eu fiz um atendimento com uma pessoa individual mesmo que foi só sobre botar a vida financeira dela em pauta. E é isso que eu queria falar com você. É, dentro os cinco aí que eu não sei, tá, galera? Eu não perguntei ao Ian, eu não sei, eu não sou aluno dele. Eu quis também descobrir aprender junto com vocês aqui porque a minha transição foi meio na doida. Mas assim, dentro esses passos aí, velho, beleza, Tô fodido. Eu tô aqui, vou dar burnout em mais seis meses. Cara, e aí? Aí eu percebo o quê? Eu tenho que olhar para onde? É grana? É colchão financeiro? É reserva para eu respirar um pouco? Como é que é? Eu mesmo vou falar. Eu fiz uma reserva para ficar quatro anos sem trabalhar. Eu falei, se eu não aprender em quatro anos, alguma coisa que eu faça é que eu goste. Aí eu sou burro mesmo, eu tenho que voltar a fazer o que eu tinha que fazer. Pelo menos eu vou voltar com o mesmo cargo e com uma boa aventura. Minha pior Perfeito. situação era essa. E aí? Sem dúvida, cara. isso, no Brasil, é, é um fator ainda mais desafiador porque a gente não tem educação financeira, né? A gente não aprende na escola, poucas famílias têm essa educação, então não é algo natural. Então, é normal a gente ver a galera se... E você vê as empresas também, né? A pandemia veio aí e deu uma arrasteiro em todo mundo porque as pessoas não tinham caixa, não tinha essa essa organização financeira para sobreviver ou para viver né, de maneira confortável quando tem algo que foge do controle, algo imprevisível. Né? Então, a organização financeira é um ponto fundamental para te dar paz de espírito e você poder uhum. conseguir criar, você conseguir servir, você conseguir errar, você conseguir arriscar. Por que, que as pessoas travam tanto? Porque pensam apenas no dinheiro. No... Ficam só ali na base da pirâmide de Maslow, na sobrevivência das necessidades básicas. O que, que vai dar que dinheiro, são. né? O que, que vai dar dinheiro? Como é que está Exato, o porque se, se você não tem o básico resolvido, é muito difícil você se auto-realizar, buscar propósito e ajudar o mundo uhum. se você não tem comida, né? se é. você não tem abrigo. Então, óbvio que essa base precisa estar resolvida. Só que quando você não resolve, ela, todas as suas decisões vão ser pautadas para sobrevivência. Para a pessoa que me perguntou, Samir, tudo é vindo, acho que 40 mil reais, meu propósito ainda está em estudo, não sei o quê. Eu falei, cara, seu propósito é pagar sua dívida. Entenda ponto. isso. E <risos> ponto. Não pense em mais não nada. nada. Não pense mais nada agora, porque aí são os, os grandes sonhadores. Né? Então a gente precisa encontrar esse caminho do meio entre o sonho, a inspiração, né, a busca, a visão de algo diferente, mas a gente tem que lembrar que se você não mora numa ecovila autossustentável, você está uhum. num, num país e num contexto capitalista que você depende da energia do dinheiro né, para viver. Então, você organizar as finanças, e aí tem, é um pensamento simples, né, mais simples do que parece para muita gente. Você tem que entender, se auto-observar novamente, entender o quão confortável você fica com o risco. Então, é que nem perfil de investimento. Eu sou conservador, eu sou moderado, eu sou arriscado. Então, você faz qualquer teste desse, você vai saber. Aí você já deve ter um, um feeling, né? De como que você fica confortável com o risco. Perfeito. E aí você vê, pô, se eu sou um cara super arrojado, dou gás, ah, eu aconselharia um, um colchão de três a seis meses. Uhum. Seis meses, assim, né? Pelo menos, tal. Uhum. Depois, se você é um cara moderado, um ano. Se você é um cara mais conservador, acima de um ano, né? E eu, no meu caso, eu fiz 18 meses. Né, que eu eu falei, sou ultra conservador então, nem sabia. É, você, naquele momento, <risos> pelo menos, era, né? Na quatro anos era. depois e eu revolução. É, e, era, e era um, é um luxo, né? Poucas pessoas têm essa, essa possibilidade, né? Então, falando assim para a maioria, é, eu acho que por aí já, já é um bom colchão, porque não necessariamente você vai ficar sem ganhar nada, né? Você vai ter um período que vai errar claro. tal, mas vai começar a ganhar, né? Se você der o gás e botar a cara. Uhum. Então, não é que você vai ficar sem ganhar nada, mas é aquilo que não tem previsibilidade ainda. Então, você define isso, você olha para as suas malditas contas, que é uma coisa que pouquíssima gente faz também para organizar, pelo menos tira uma foto dos últimos três meses para saber para onde que a grana está indo. Estou é, indo iFood, Uber, é, porra, é, Disney+. Plus. Netflix, Prime, essas porra que a gente vai assinando e quando vê nem, nem sabe mais. E aí você vai ver, pô, hoje meu custo de vida é 3 mil, 5 mil, 15 mil, o que for. Tá indo pra lá, pra aqui. E aí você passa a faca. Vai ter que adotar uma atitude mais minimalista, mais uhum. intencional, mais organizada para reduzir né, os custos, principalmente uhum. daquilo que é luxo, desnecessário. Durante Sim. esse período de transição. Porque eu lembro que quando eu fiz isso, eu reduzi pela metade dos meus custos. É isso. A vera. É, é isso que eu ia falar. Os quatro anos que eu falei, é, eu transform... eram dois, mas eu transformei em quatro porque eu reduzi muito o meu custo de vida. Pela metade. Eu fui morar em países que eu gastava dois mil reais por mês, três mil reais. E aí eu falei, pô, o tempo tá aumentando, eu preciso de tempo. Tanto que a Carol aqui pergunta, a princípio, o conservador é o mais indicado? Não. É O que ele falou é o seu perfil. Se você se conhece, sabe que a sua velocidade é mais lenta, né? Que você é uma pessoa que tem muito medo, depende muito da sua criação, se as pessoas vão. Vamos supor que você é arrojado, mas aí sua família fica ali, ó, vai ganhar dinheiro quando? Está em casa ainda, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, pronto. Então, assim, mas você mas... tem filho, você tem uma família estruturada, cara, quanto é seu custo de vida? Você está disposto a abrir mão dele? Não. Então, se seu custo de vida é 10, né? E você juntou dinheiro para dois anos, beleza. Você tem ali 10 vezes 12 vezes 2. 10 vezes 24, 240 mil, vamos pensar. Aí você fala, pô, vou reduzir aqui para 5, vou morar aqui no interior, não sei. Cara, seus dois viram 4. Entendeu? É Ou você não precisa juntar tanto dinheiro. Então, isso por isso que é autoconhecimento é a resposta para tudo. Porque senão você falar, é. eu vou juntar 18 meses, mas, cara, você nem sabe o que você precisa fazer em 18 meses. Talvez você demore 6 meses só para cortar o me... é, a preguiça de sair de casa sem ter que ninguém te dar um horário para você fazer. Você nem vai se dar bem com a liberdade ainda. Você vai virar um preguiçoso tá. durante três meses. Isso vai te incomodar. É, mas vamos lá. Então, eu já enri... Rapaz, tá passando muito rápido essa live. Peraí, peraí, peraí, peraí. Eu tenho que tirar tudo desse homem aqui. Vamos lá, Ia. <risos> eu não sei se estava na sua ordem o dinheiro sendo o segundo, mas é um deles? É um deles, é um deles. É um deles. Então, não cometa é. o erro, que é o quê? Sair. eu acho que é o momento de compensação, de falar assim, eu trabalho demais, então eu tenho que gastar aqui um pouquinho. Ah, meu happy hour. Ah, também eu trabalho pra caramba e não vou, não vou comprar esse vestido. Pô, aí também, é, é, como é que o cara fala? É, aí você não tá aproveitando a vida. Eu ouvia isso, né? Quando eu não ia pra um restaurante e tal. Eu falei, rapaz, eu tô aproveitando muito. Eu gosto tanto que eu tô gastando meu dinheiro só cuidando da minha saúde ao máximo. O resto... <risos> então seria isso, né? Não entre no regime de compensação pra você não ficar em crise com o seu trabalho e quando olhar pra sua conta, ficar em crise com o seu banco. É isso? Exato, exato. E planeje, né? Planeje essa conta sempre que você fez, vê seu custo mínimo de sobrevivência, não quer dizer que você vai viver o tempo todo no modo sobrevivência, mas nessa transição legal, legal você ter clareza, vezes é. os meses, né? Da auto-observação, você chegou no seu montante Paz de Espírito. É. E aí aquilo Sim. você tem que ver, se você tem na conta, se você não tivesse, você tem que ter um plano para ter isso daí, economizando né 5 10 por cento 20 ao mês durante tanto uhum. tempo e isso vai te dar uma visão de de de até cronograma sem assim, saber porra se você tá devendo 40 mil você não pode mudar de forma sustentável amanhã Paga os Sim. 40 mil depois né junta a grande que você precisa talvez essa transição dure um ano e aí você vai ter uhum. que de repente engolir sapo durante um pouco mais de tempo mas você é. não vai comprometer a, a saúde e a segurança dos seus filhos, né? Então, a gente isso. precisa também ser bem... É, isso é bem, bem legal, chão. hoje mesmo tem as vantagens da CLT e as desvantagens, né? Hoje, eu conversei com uma pessoa e tinha conversado com uma outra também, que ela trabalhava, não tinha um colchão, mas ela já tinha 10, 12 anos de CLT. Só que ela não sabia quanto ela ia ganhar quando ela fosse demitida. E eu comecei a fazer a conta. No dia que você for demitida, você for, você vai ter isso aqui pela previdência, que você... Aí ela, pô... Eu não tenho nada na conta, mas se eu continuar aqui mais dois anos, eu vou ter isso? Então, aí a pessoa já trabalha com uma outra motivação, né? Pô, eu aguento mais dois, eu aguento mais um, né? Sabendo Sim. o número ali, é muito importante também. Saber a data de saída e tudo. saber a data. Você eu sabia é, cada saber... ano Ian, que eu completasse, eu sabia quanto tinha, ia ter mais na minha conta. É. Porque quando você tem uma data, você sabe que aquilo tem fim. É temporário. Isso. Então, você consegue lidar com as dificuldades de uma maneira muito mais tranquila. O problema é, tipo, ah, vou ficar aqui, eu não sei quando vou sair. Tá? É, então, vamos, vamos ver, ver aí. Pô, plano de seis meses, plano de um ano e tal. E aí, de repente, você pode começar em paralelo, fazer um monte de coisa também, uhum. uma renda extra. Então, uhum. hoje em dia, tem muitas formas de começar em paralelo. Né? Perfeito. Mas Isso funciona para todo mundo, né? Porque um corredor de Fórmula 1, se você falar para ele, oh, começa a, ir a correr, não sei quantas voltas, não. Ele nem entra no carro. Né? assim como o cara no boxe, né? quantos rounds são, rapaz, não sei não, vai, vai, vai, vai, vai. fique, fique aí, aí Lutardo, porque quando você não sabe o final, você muda a estratégia, né, você fala, pô, Exato. eu vou trocar o pneu que horas, eu vou né, fazer a revisão do carro que horas, eu vou dar um gás mais em que round aqui, cara, a gente tem que saber o final da parada, isso é muito isso. importante. Nem que mude, tá, nem que mude, mas Nank é que mood, a Nem né? que mude, é. Mas você tem que mirar um alvo ali. Dois anos, três anos, vou construir hoje. Aí muda todo o seu comportamento daqui para lá. Show de bola. O que mais, velho? Diga outro aí. Vamos pro terceiro. Vamos pro terceiro. Cara, esse eu englobei em várias coisas porque trava muita gente. Que é você dar muito ouvido aos seus medos e ao seu ego. Né? E aí eu tenho três medos campeões que forem com a galera. Que é o medo do fracasso, o medo do julgamento, e o medo de jogar fora tudo que conquistou, né? Que é um pouco... Brinco que é a síndrome do faraó, né? De acha que, porra, não, todos esses estudos, tudo isso que eu conquistei, esses meus títulos, esse, né, esse meu status, eu vou abrir mão disso tudo agora? Principalmente para quem vai conquistando, né? Uhum. Vai, vai, tem anos aí na carreira corporativa e tal. Então, o ego vai te trazendo esses apegos, né? Todos uhum. em relação à identidade que você construiu até agora que muitas vezes é uma identidade pautada na empresa no cargo que você tem não na sua própria identidade então você é diretor de marketing você não é quem você é né você uhum. é diretor de marketing de tal empresa uhum. né? tipo alguém pergunta pô diga aí quem é você Ah, sou diretor de marketing da L'Oréal. tipo não quem é você quais são suas paixões quais são seus valores então isso a galera se apega muito né isso a, a essas conquistas até então e, e acaba que trava, porque não quer desapegar, não quer largar. Uhum, né? uhum. Isso, isso trava muita gente. É. O medo do julgamento é horroroso, né? porque uhum. nós somos seres sociais e geralmente quando a gente está numa transição dessa, a gente não recebe o apoio das pessoas mais amadas. Não sempre, né? tem vezes que sim, eu tive a sorte de ter aqui dentro de casa apoio, mas eu conheço muita gente que é julgado pela família, pelo companheiro, pela companheira, pelos colegas de trabalho, e às vezes é uma, é uma transição, uma, uma, uma mudança muito radical do que a pessoa fazia, então é julgado de louco, né? dedo na cara, muita gente faz isso até tentando proteger, né? buscando né, um caminho mais seguro, né? querendo falar, oh, segura a onda, não faça isso, tal. mas é a pior coisa que a pessoa precisa ouvir, porque já tem muitos medos na cabeça, então isso só reforça, o medo do julgamento, o medo da crítica, e o medo de não dar certo, né? que é o maior de todos, de achar que não vai ganhar, achar que não vai ter dinheiro, achar que é, vai passar vergonha, né? achar que vai é, não conseguir suprir o que supria para a família, ou se tem alguém dependendo, né? e esse medo do fracasso é um absurdo. Só que tem várias coisas que você pode fazer para minimizar cada um deles. Né? Então, começando pelo fracasso, é entender que não existe fracasso, né? existe só aprendizado. Então, quando você começa a ressignificar né, essas, essas palavrinhas, esses medos que a gente vem recebendo dos nossos pais, professores, patrões, padres, políticos, publicitários, né, os seis peixes que eu falo que nos atormentam aí de, de tantos medos e formas de pensar e agir. Quando a gente ressignifica isso, fica muito mais fácil de entender que são ciclos. E talvez um primeiro ciclo não dê tão certo, o segundo você já aprendeu e vai melhorar, e assim você não vai fracassando, você só vai aprendendo E continuamente você entende que agora é uma nova forma de trabalhar É uma nova forma de encarar as coisas Porque a segurança, entre aspas, da CLT também é super ilusória né? Você vê uma pandemia, uma crise, é uma mudança de, de diretoria É uma má apresentação que você faça tal Que você pode ser mandado embora rapidamente Então é uma questão de da ilusão de você considerar isso seguro, quando você deposita a sua felicidade ou o seu futuro nas mãos de uma empresa ou de outra pessoa. É a coisa mais insegura possível, né? Sim. A única segurança que existe é você né, ter total clareza da sua capacidade de gerar valor e entender que tudo vai demandar adaptabilidade tal. Então, é, quando eu ouvi isso do meu primo, na época que eu estava é, saindo da CLT, que ele é um cara que já empreendi e tinha isso no sangue dele, era normal para ele, para mim não era, é, isso mudou a chave para mim. E a partir dali eu comecei a ressignificar vários desses medos. Né? Entendi que também o julgamento, a crítica do outro, né? eu dava muita importância para o reconhecimento externo. Eu comecei a olhar mais para dentro, comecei a, a ouvir mais as pessoas que, que eram positivas e construtivas nesse momento, me afastar um pouco da galera que só estava me julgando. Uhum. E, então foram várias coisas que eu fui implementando para minimizar um pouco desses medos que muitos desses são medos internos e medos emocionais mentais e eu fui lidando com cada um para conseguir continuar em movimento e não me paralisar maravilha velho na na minha experiência assim eu lembro que a primeira live que eu fiz ficou uma pessoa durante um tempão e aí eu dei logo um bom dia a ele bom dia para ele ficar que aí ele falou, Pô, só tem eu, o cara me deu. Um é, já falou o <risos> nome, né? Falou, vamos trocar Claro, daqui. Claro, oh, bem-vindo, tal, entendeu? E, cara, é, é, é muito doido esse negócio, né? De você. Mas, assim, tem uma coisa que eu lembrei quando você falava, que era o seguinte: eu me conheço. O trabalho que eu tinha, eu acho que a maioria das pessoas aí não perceberam isso, que o trabalho que você está hoje e a vida pessoal que você tem não dá tempo de você pensar em nada fora disso. E as empresas fazem isso de propósito, para que você não tenha tempo de pensar fora da caixa, para que você fique ali. E eu percebi isso ainda dentro do trabalho. Eu falei, cara, eu não vou conseguir ter nenhuma ideia com essa cabeça aqui dentro, porque minha cabeça só pensa de uma forma. Em engenharia, eu só pensava em fazer uma obra fora, só precisava fazer casinha. Não sei o eu não tinha ideias fora. Eu não tinha, eu não tinha repertório. E eu falei, cara, eu vou parar de fazer isso. Eu vou ficar aqui só juntando dinheiro para ganhar tempo para pensar tempo para pensar e eu falei assim durante quatro anos eu não vou olhar para trás eu vou ficar vivendo o máximo de experiências que eu puder isso foi o meu caso da tá, galera para pensar em alguma coisa eu não acredito que para mim e aí eu quero que você se avaliem dessa minha reflexão se com a vida que você tem hoje seja com filho sem filho com a sua vida pessoal com o seu trabalho que você vai até tal, tal hora da noite com o que você quer fazer fim de semana se você realmente tem tempo para pensar em fazer um, abrir um novo negócio, e dentro desse novo negócio, sei lá, é digital, criar uma audiência, apostar, se dedicar. que cara, meia boca, você vai ser meia boca fora também. Ah, eu vou fazendo aqui enquanto tem tempo. Pronto, seu negócio vai ser meia boca. Do mesmo jeito que é meia boca a sua... Eu não sei se tem meia boca no Rio. É. Meia boca a sua dedicação, cara. Entendeu? Não vai ter jeito. Então, assim, talvez seja melhor você se preparar para sair... Mas assim, porra, tem ideia dos seus gostos, sabe? Né? Pô, é, é alimentação, né? é esportes, é fotografia, é arte, é fazer bolo, sei lá o que for. Pelo menos você vai ver ali, e uma dica que eu gosto de dar muito, você vai se tornar o que você é, o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Hum. Eu falei isso numa reflexão aqui uma vez, e eu até falei, né? Se você, no seu tempo livre gosta de se masturbar, cara, você vai ser um poeteiro. <risos> se o seu tempo livre você gosta de cozinhar, talvez você se torne um cozinheiro. Se o seu tempo livre você só gosta de jogar Playstation, você vai ser um garoto jogando videogame no futuro. Né? Mas no seu tempo livre, cara, eu me tornei o que eu queria fazer no meu tempo livre. No meu tempo livre eu ajudava as pessoas que eu gostava conversando com elas, eu estudava sobre como o mundo foi criado, eu estudava sobre filosofia, e é o que eu faço hoje o que eu fazia nos meus 20 minutos de obra, dando uma palavra para alguém antes de começar o trabalho, foi assim que eu me tornei. Eu falei, eu quero transformar esses 20 minutos que eu gosto na obra na minha vida inteira. Mas isso você preciso primeiro conquistar a confiança de alguém para me ouvir, do mesmo jeito que eu conquistei aqui na obra. Tinha duas mil pessoas que ouviam meu discurso na obra todos os dias. Eu, eu nunca consegui botar duas mil pessoas numa live. Mas ali eu conseguia. E quando eu vou para a internet não tem nenhuma, tinha uma, né, como eu falei lá. Então, assim, o que você gosta de fazer o seu tempo livre? É ali que está o valor. Porque o seu tempo livre, cara. Por exemplo, você ajuda uma pessoa pobre. Mas você ajuda com dinheiro. Você não ajuda com o seu tempo. Você não vai para casa dela conversar uma hora com ela. Você dá um dinheiro na... para um guardinha. Você abre a janela no sinal. Mas você não sai para um abrigo para uma pessoa que está com câncer. Que não pode voltar para casa no Natal. Para ver a família. E você não vai lá falar de amor para ele durante uma hora, duas horas. Você tem quatro fins de semana do mês, você não pega um deles para falar sobre profissão para pessoas jovens e abandonadas ou vítimas de estupro. Por quê? Porque seu tempo é muito valioso. Isso que eu tô querendo mostrar para você. Então, o que você faz no seu tempo livre é muito importante para você. Aí o pessoal, ah, qual é o meu talento? Como é que eu vou descobrir? Ficar achando que vai vir uma coisa do além. Como é que eu começo? Cara, tempo livre. Você não vai fazer o seu tempo livre que você trabalha pra caramba uma coisa que não tenha valor para você e para sua vida e também para o outro, que provavelmente tem para outro. Mas vamos lá, você falar? isso sim. é legal. Não, foi, foi perfeito porque a transição para um outro erro, que é muito grande, que eu acho que você preparou perfeitamente, que é a galera que fica só buscando oportunidade de curto prazo, pulando de galho em galho, né, só pela busca do dinheiro, né, pelo ganho fácil, pelo, pela rapidez e tal. E, e a reflexão que você trouxe, eu acho que é a solução para você trazer mais intenção e começar com um norte que faça sentido. Então, a questão de olhar para os seus hobbies, olhar para o seu tempo livre, é um passo fenomenal que eu junto com outros três elementos, que é o Ikigai, né, que você conhece aí, uhum. eu até tatuei aqui para ter Sim. bastante clareza, que é, basicamente, os seus hobbies, né, o, o que você ama fazer, as suas paixões, o que você é bom em fazer, né, então seus talentos e tal, e aí é só perguntar, ah, não sei o que eu sou bom em fazer, Pergunta para cinco pessoas que te conhecem, bem, familiares, amigos, qualquer pessoa, Pergunta o que que você faz melhor do que a maioria, ver o que que as pessoas te ligam para buscar ajuda, ver o que que a galera vai lá na sua mesa, na baia isso. do trabalho, te pedir, pô, Ian, me ajuda com isso daqui e tal, naturalmente vai vir, porque tem uma galera que tem um uma baixa autoestima, então fica difícil de observar, né? Mas só em observar isso, você já vai ver o que você se destaca da maioria. Então, isso, ó, o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, que é o senso de contribuição, de serviço que você falou aí, porque é uma das questões uhum. mais... se sentir útil, né? De sentir útil, de sentir que você está deixando esse planeta um lugar melhor para os seus filhos, para os seus uhum. netos de realmente ter uma motivação mais intrínseca, uma causa pela qual você conecte, uma causa que aqueça o seu coração para que não seja algo né, apenas no intuito também da busca eterna pelo prazer, da satisfação ou que só uhum. dê dinheiro. Mas também não vivemos no mundo cor-de-rosa. então esse último aqui é para você encontrar modelos né, que você entenda como você pode ser pago por isso. Sim. Então se você encontra a interseção né, do que você ama fazer, do que você faz bem, do que o mundo precisa e como ser pago por isso, você tem uma chance muito grande de encontrar um norte para você explorar. E Oi, aí... Eu acho que tem uma, uma armadilha nesse negócio, não do Ikigai, mas assim, que a galera fica tentando descobrir uma coisa que é inédita na vida dele. E você falou uma coisa de que você é solicitado, né? De que as pessoas já te veem como dessa forma e já te pedem ajuda, isso é uma dica. E aí eu acho que é o ser humano que cai numa armadilha que é do ego também. Ele acha que tem que ser uma descoberta que ele nunca. uma sacada que ele nunca teve na vida. Por exemplo, o que eu, o que eu faço hoje? Eu já fazia a minha vida inteira, desde os 14 anos que minhas amigas da escola terminavam com o namorado e ligavam pra mim em vez de ligar para as amigas dela. É e depois virou minhas primas, depois virou pô, meus amigos, depois virou a galera do meu trabalho que, ao invés de falar lá de obra, falava da família. Que tava... Cara, você já tá fazendo o tal do propósito que você quer. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Provavelmente é a coisa que você mais gosta de falar também. Você chega numa mesa, aí todo mundo... Aí quem lança o assunto, você fica doido e se empolga. Observar o que você já é. Para de buscar. Você é o que você é. Para de buscar e começa a só ser. né Porque... Não. Isso que você está querendo achar uma coisa que vai explodir a sua mente, uma ideia maravilhosa, do nada, acordei, achei meu propósito, desculpa, cara, não vai acontecer. É, Tinto lhe dizer acontece. se você vai ficar triste nessa live. Não vai acontecer. Isso não é desenho animado. Isso é vida real. E na vida real, a gente está condenado a ser feliz. E quando você está condenado a ser feliz, você faz o que te deixa feliz, não é de uma hora para outra com 38 anos numa crise de identidade, você faz isso desde sempre, mas de uma forma amadora, intuitiva, então você não precisa ser inteligente para você descobrir seu propósito, você só precisa ter memória. Perfeito, e é isso, olhar desde a infância, porque quando a gente é mais criança, quando a gente é mais jovem, a gente tem menos camadas, né, desses, dessas... Essas camadas de cebola né, que a gente vai recebendo da sociedade, dos nossos pais, né, todas as instituições né, cagadores de regra, e a gente vai se afastando da nossa essência. Quando a gente é criança, a gente é 100% né, o que é. Então, olhar para a infância e observar né, o seu dia a dia, como as pessoas interagem com você, onde você sente mais prazer, já é tudo que você precisa para iniciar. E isso vai ser evolutivo, tá? Você não vai chegar numa frase perfeita, tatuar, né, no antebraço e vai ser aquilo para sempre. Não, você vai evoluir, né, os seus interesses vão evoluir, mas você vai ver algo em comum ali. E a partir dali você vai desenhando sua vida, redesenhando sua vida, né, sem medo de ser feliz, porque é o único, é o único convite né, que a gente tem aqui. Então, é, é bem por aí. E aí, isso te evita ficar pulando de galho em galho, né, só aproveitando... Agora é palheteria. Agora eu vou lançar um restaurante vegano. Agora, meu irmão, eu vou fazer a fórmula de lançamento, sabe? Tipo, você vai e uhum. você nem sabe por quê. Você nem se pergunta o porquê de fazer o que você faz. Então, essa auto-observação, esse olhar mais interno, para depois olhar para fora e levar isso de isso. alguma forma, com algum formato, é fundamental para você não ficar pulando de galho em galho né? e, e reclamando que, ah, outra coisa, né? por que, que tanta startup aí ou tanto negócio já, já fecha antes de um ano? Porque ninguém está resolvendo o problema de ninguém. Essa é a grande ideia, fica buscando a grande ideia, né? E se você sentar aí na mesa de barco, com seu amigo, vocês vão ter ideias para os próximos 10 Ubers, aí, Airbnbs da, da, da humanidade. Mas o que, que acontece? A parada é executar, a parada é começar a fazer, é, é. ir para o campo de batalha, é se expor, insistir. é aprender fazendo, insistir, resiliência, porque não é fácil é super fácil e é gostoso pra caramba quando você escolhe uma parada que você sente tesão, que você curte fazer e tem que ser assim porque vai ser difícil, então você tem que escolher bem o seu sanduíche de merda, que você vai comer muita merda, mas se você escolhe o bom sanduíche, você consegue seguir em frente com resiliência pra chegar na sua visão de sucesso e que não seja uhum. a visão de sucesso imposta por outro, né? mas que seja a sua, seja ela qual for. E muito importante também entender que quando você vai começar uma coisa, você tem, é, primeiro, a sensação de que você não está ajudando ninguém, porque todo mundo sabe daquilo. Por quê? Porque você acha que você está ensinando para você. E isso, de novo, é ego. Você está tão em você, que você fala, ah, isso é básico para mim. É, mas para outra pessoa. Pode explodir a cabeça dela. Talvez você fale um dia para a pessoa, ah, a felicidade não é a chegada, é o caminho. Para você pode ser clichê. para uma pessoa está começando agora, tá ali com 24 anos nunca leu nada, tá ali no trabalho, de repente a pessoa fala, meu Deus, eu tô aqui tentando chegar, explodiu a cabeça dela é. entenda, você não está ensinando para você se você vai fazer certo. uma pasta de certo. grão de bico que você aprendeu no YouTube, aí você fala, ai, mas isso como é que eu vou cobrar para ensinar uma pasta de grão de bico vegana no YouTube cara, simplesmente porque a pessoa não vai no YouTube, você é uma curadora, porque você tem tempo e ela não tem você Tem uma frase que é fenomenal para isso, é o cara. Normal. Diga. O seu especial... Não, o seu normal pode ser o especial do outro. Isso. Então, não, não subestime aí a sua habilidade, a sua experiência, a sua capacidade. Porque basta você estar tá um passo, dois passos, alguns passos, como você falou da faixa, né? Você não precisa ser o número um. Você isso. não precisa ser o melhor. Isso é uma prisão absurda que você pode criar para você. Você não precisa ser único, você não precisa ser 100% original. Basta trazer já a sua história, basta trazer né, a sua essência, o que você é, Isso. sem muito filtro, que já não vai ter ninguém igual é. a você, né? Então, é, tem, uma, é... tem uma live até que eu é fiz aí. aqui, que é Você Não É Especial. Eu fiz essa live de fim de ano. Você não é especial. Ah, boa. <risos> porque se você achar que você é especial, e tem gente dizendo assim, não, faça a transição de carreira porque você é especial, você vai achar que onde você botar o seu dedo, tudo vai dar certo. Né? E não vai dar. E não vai dar. Sabe o que vai acontecer? Quando você fizer, você pode pensar um ano no seu produto. Você pode quebrar todas as suas objeções para você fazer. Aí você lança, você vai vender três. E aí, nesse momento, é muito provável que você desista. Porque você vai falar, eu não sou especial. Ninguém gosta do que eu faço. E você vai cometer um outro erro. É tirar conclusões... Pelo seu resultado externo. Você só pode tirar conclusões quando você considera o fator tempo. A primeira vez que eu fui tentar fazer aluno, juntei um bocado de gente num, num auditório em Salvador. Fiz uma venda de... O meu produto era 197 reais E eu, eu não vendi nem 20. E eu falei, ninguém gosta o que eu faço. O que eu faço é ruim, eu não faço credibilidade para as pessoas. Eu comecei a, vi, a ver esses pensamentos passando na minha mente. E eu terminei o ano com 500 alunos. E teve gente que recebeu essa oferta de 197. E não comprou ali. E comprou depois que custava dez vezes mais, quase. A mesma pessoa. Porque o que é que diferencia? A pessoa vai querer ver se o que você está fazendo, essa que é a dica que eu vou dar, é para valer ou se você só está atrás de resultado para se sentir bem e que Ai, é um sinal que eu estou no caminho certo, olha quanto eu vendi, olha quanto compraram, olha o meu restaurante lotado, olha o meu produto... Não, não, não, não. O que vende não é isso. O que vende é a confiança que a pessoa vai ter de que você está fazendo uma coisa realmente que você sente que você está ajudando, que você quer contribuir. Então isso você vai ter que considerar o fato do tempo. Tanto que a galera de marca digital fala muito sobre ó, você só vai ficar bom depois do sétimo lançamento tem alguns dados né tem meses que não são bons nem vai que você vai no mês que não é bom né tem muitas estatísticas que você que faz com que você assim ó, abandone as conclusões sobre você mesmo e sobre os seus resultados iniciais é a dica que eu te daria porque senão você só você vai parar de fazer e se você parar de fazer por isso é porque não é verdadeiro é porque você está querendo é. só ganhar dinheiro e é impressionante que quando você tira o dinheiro da porra da cabeça, ele vai para onde? Para o bolso. Então, essa é uma coisa que quando você vira realmente o jogo, você passa a tomar decisões não buscando apenas a grana, o resultado, ou, ou é, esperando o reconhecimento externo, seja ele qual for, né? do outro, ou da grana, ou do caralho, a quatro. É, você começa a focar no que você tem que fazer, que é servir, que é ajudar, que é... Gerar valor, que é se botar no lugar do outro, que é dar o seu máximo, que é ralar, que é trabalhar, que é botar a coisa no ar para, com o tempo, você ter esse reconhecimento, mas acima de tudo, reconhecimento interno. E aquela história que você trouxe do bambu, para mim, eu conto é. para um monte de gente, eu acho fenomenal, porque é muito isso, né? De não sei se só a galera conhece aí, né? Conta aí, conta aí, conta aí. Então, você me contou aquela vez eu achei fenomenal que o bambu é uma árvore que traz muito... Assim, eu sou apaixonado pela natureza e pelos ensinamentos que ela nos traz, né? E, e que nós somos, né? E o bambu é uma árvore muito sábia, né? No Zen usa muito o bambu. E ele... O bambu é uma árvore que... Ela tem o um brotinho dele pequenininho durante cinco anos, né? E, e só depois de cinco anos ou quatro anos, você pode me corrigir... Cinco anos, é. Cinco anos, depois de cinco anos ali, só criando raízes, né? Tendo uma base é, durante sólida. Durante cinco anos só descansado. fica um brotinho pra cima desse tamanho. Durante cinco é, anos. É, tamanho de um dedo mesmo. E eu fui é. procurar na porra do bambuzal, falei, caralho, você é. me falou isso, cadê a porra dos brotos? Aí que eu vi, que eram tão Não, pequenininhos. Fica um brotinho, né? velho. Cinco anos, ele só fica ali cinco... ó criando raiz, pra um lado e pro outro se estruturando. Só na base você não vê nada, invisível, né? humilde, está ali só criando o né, os, os sustentáculo. E aí, depois de cinco anos, dá um espigão de 20 metros em é. poucos meses. Né? Exatamente. Então, isso, é é, isso daí para mim trouxe uma sabedoria... E várias outras, né, que a gente observa aí com os pássaros, com tudo, mas é, isso daí para mim em momentos de questionamento, em momentos de falar, puta que pariu, isso não tá dando certo, não tá indo rápido como eu gostaria, tal. Aí eu lembro da porra do bambu falando, não calma <risos> comigo, eu ainda tô, ainda tô aqui com as minhas raízes. Eu ainda tal. sou um broto, porra, eu ainda é, sou, ainda tio. sou porra do broto. E talvez, e o legal é que talvez eu eu, eu possa ficar broto e tá lindo, tá? É? Porque se eu for broto pro resto da minha vida, talvez é. não tenha nada de errado, né? Porque eu não preciso ficar me comparando, é. né? O bambu não fica se comparando com o carvalho, falando, caralho, babuto, tá magrinho, flexível, é. eu tô aqui, <risos> gordão, estável. Não tem o isso, né? Tá é. Gente que se compara é. o tempo todo. E esse é um erro também, não tava aqui no que eu ia falar, mas é um erro você ficar só nessas redes sociais toxicantes, né? Se comparando, comparando toda a vida maravilhosa dos filtros e do feed do palco de todo mundo que viveu a vida perfeita com a sua vida cheia de problema merda é. questionamento dúvidas incertezas então quando tiver nesse momento sai um pouco dessa comparação para de ver o Instagram sai da Live faz o caralho que for mais um volta para você né escreve pensa reflita olhe para dentro porque isso vai acalmar um pouco seus medos sua mente isso daí vai te ajudar bastante a seguir nos próximos passos e só transição para o quinto né para a gente uhum. começar a falar também busque ajuda muita gente não busca ajuda tem um orgulho gigantesco de achar que vai fazer tudo sozinho que pode descobrir tudo sozinho que tem que seguir o caminho sozinho não tem que seguir sozinho você pode buscar ajuda ou em livros, né, que é a maneira mais introspectiva né, e menos se expondo, que pode ser. Mas busque mentores, busque caminhos, busque programas, busque cursos, busque ajuda de planta medicinal até processo de coaching, o que for. Busque ajuda, porque você, com ajuda, você vai conseguir de maneira mais segura, talvez mais rápido, talvez melhor, talvez de maneira mais sustentável. Você vai aprender. Então, seja humilde para buscar ajuda, uhum. seja ela qual for no formato qual for, porque assim você é. vai, você não precisa sofrer sozinho, né, um momento de transição de tanto questionamento quanto esse. Massa velho, teve uma recentemente eu fui num, num lugar de cabelo que eu fiz um implante capilar, a mulher falou assim, ah, e seu cabelo está mal cuidado, eu falei, nunca usei condicionador. Ela falou assim para mim, você acha mesmo que a indústria? pior você trabalhando na L'Oréal, pode até falar. Uhum. É, você acha que a indústria ia gastar tanto tempo, dinheiro, energia, marketing, tudo mais envolvido num condicionador que não fosse bom para você usar para o seu cabelo? Independente aqui, sem se produto químico ou não, mas o produto condicionador. Eu olhei assim: caramba, velho, tem tanto terapeuta, coach, tanto livro. Você acha que as pessoas iriam realmente. Fazer? Aí tem gente que tem preconceito: não vou fazer isso porque esses, esses terapeutas, esses psicólogos, esses coach só quer tirar meu dinheiro? Será mesmo, galera? Né? Será mesmo? Porque do mesmo jeito tem bons advogados, tem péssimos advogados. Médicos, engenheiros, a mesma coisa. Talvez o seu preconceito seja somente porque médico é uma profissão antiga. Coach, terapeuta, seja uma profissão nova pra você. Já existe há muito tempo. Né? Pessoas Olha as que bruxas vão te levar... Hã? Olha as bruxas aí, né? Pois anos é. curando pessoas. Pois é, tanta bruxa aí, né? Desde a época medieval aí, tentando curar a gente Sendo calada e hoje estão em voga de novo Então, cara Esquece, abandona um pouco O que você acha, que você sabe porque quê é... e, e outra que eu ia falar também Cara, muita gente fala de livro Eu acho o livro legal pra caramba Mas cuidado para você não querer Somente se tornar uma pessoa inteligente Porque uma pessoa inteligente Talvez seja Mais habilidosa para enganar a si mesma você vai ganhar novos argumentos para contar historinhas sobre você que você não é. É legal um livro, dois livros, mas assim, legal mesmo é você começar. Legal mesmo é você é. praticar e aprender com o que você está vendo. Né? Eu tenho um sócio, eu tenho pessoas na minha equipe, Eu assim, não, eu acho que a galera tá precisando disso. Falei: galera, eu tô lendo os directs. Eu sei o que a galera precisa, sabe por quê? Porque eu estou experienciando todo dia. Você quer ganhar credibilidade para você me dizer aqui? É... Valer o que a galera tá pensando e agora acabou de vir que eu tinha uma reflexão para fazer para finalizar aqui que Ana Sofia ele disse uma falou a palavra fogueira E eu lembrei do mesmo jeito que você esquece ser bambu queira ser fogueira não queira ser fogo de artifício fogo de artifício você acende ele dá um pipoco, faz zoada chama atenção é bonito pra caramba faz um estrondo <risos> mas depois meu amigo dura poucos segundos você tem que soltar outro e outro, e outro, para manter aquilo ali. A fogueira é diferente. A fogueira, ela pega, quando ela chega no ponto alto dela ali, ela tá linda, imponente, robusta, consistente, que é uma palavra que eu adoro nesse negócio de transição. E, uma outra coisa, quando você acha que ela já apagou, você chega perto, ela ainda tá te aquecendo. Depois de, às vezes, um dia. Né? Pare de querer chamar a atenção. Vá fazendo o seu ali, ó, se preocupando em continuar mantendo aquela chama acesa dentro de você. E se alguém apaga a sua chama, se livre dela. Né? Simplesmente vá fazendo e contribuindo para que ela nunca se apague dentro de você. Porque a ideia às vezes se apaga, né? a empolgação às vezes se apaga, mas a vontade não pode se apagar. Se perdeu a vontade, morreu a ideia, morreu a empresa, morreu tudo. Não é isso? Perfeito. Perfeito. E aí, para se despedir, o que é que você disse para essa turma aí? Cara, foi muito bom esse papo, né? Puta que pariu, parando para pensar aqui. É, mais <risos> reflexões deliciosas. É, é... aquilo, né? Não, não é trabalho, né? A gente tá aqui batendo Aham. papo, tomando vinho, esse é, livro do é, Tifã, eu esqueci de falar, me pegou também. Ele escreveu em 2008 esse livro. Ele só foi me pegar em 2016. Cara. É. Não, é do caralho esse livro. E, e cara, que eu acho que é conectado que você falou. É muito importante, livros, cursos, tudo isso é fundamental. É o tipo de ajuda que, que vai, talvez, trazer insights. Mas isso tudo é, é apenas informação. Né? Informação, ela é gratuita, ela é abundante, ela é obesa. né? infobesidade é a doença do momento também. Então, ela não tem valor. A verdade é essa. Quando a informação começa ser aplicada no nosso contexto tal ela vira mais conhecimento e aí é legal é bom mas ainda não é o que vai fazer a diferença tem que levar para a vivência para prática para a experimentação real que ali vira aprendizado ali vira sabedoria e para uma transição de carreira não adianta não tem MBA na FGV na SPM que vai te ensinar a fazer transição de carreira é. não adianta aprender empreendedorismo na sala de aula vai ter que botar a cara então acredite né, no seu potencial, na sua chama interna, tenha um bom norte, né, minimize os medos, os riscos, tudo, mas, João, bota a cara. Não tem jeito. Você vai ter que agir, você vai ter que fazer, vai ter que é, avançar, se movimentar para conseguir né, ter resultados. E, e busca ajuda. Né? Inclusive, é. vi aí, galera dos pés descalços, obrigado também pela presença. É, Siga o Samir aí, que, que é uma pessoa maravilhosa, linda, com muito, muito, muita sabedoria aí, ajudando muita gente. bom, é muito obrigado, viu, pela, por você compartilhar a sua sabedoria aqui. Feliz que você está ajudando muita gente. Feliz que você despejou aqui tudo que você sabia sobre isso para ajudar as pessoas. É muito bonito ver alguém com a causa, querendo que as pessoas... Não evitar a dor do outro, né, mas... Tentar dar clareza ao caminho, né? Porque dor vai ter de qualquer jeito, a dor ensina muito. Mas eu... Gostaria muito de, quando eu fiz a minha transição em 2015, eu não sabia o que era terapia, coaching, não tinha, eu não tinha perfil no Instagram, não tinha ninguém que fazia essas coisas para você ver na frente, né? E às vezes a gente se torna a pessoa que a gente sentiu falta na nossa na nossa jornada. E foi isso que eu tentei fazer. Foi assim que eu comecei a fazer vídeo na Austrália, quando eu quis me mudar para lá e vi que não tinha nenhum vídeo no YouTube, eu falei, eu vou fazer mostrando isso. E depois fazendo o que eu tô fazendo hoje. E você também, e a internet hoje, assim, que bom. Essa geração hoje, assim, é a mais privilegiada que tem, cara. Eu fui ter internet no meu celular em 2011, né? E fui, fui ter Instagram no meio da minha transição, sendo um perfil, não seguindo ninguém. E, assim, hoje está é, bem, bem mais é, convidativo, acho que essa é a palavra, para que você tenha clareza. Seu único inimigo é você mesmo e a sua preguiça. Porque tem muito conteúdo bom, sigam aí o Ian, né? E ampliem seu repertório, que dá para fazer uma coisa com responsabilidade, né? E com propósito também. Valeu, meu irmão. rei hey, obrigado. Tamo junto. Eu ainda sei, até viu? Até uma Brasil. setezinha um toque. De repente Porra, a gente vai até encontrar Isso aí quando as praias reabrirem, porque não pode chamar Moca, senão a gente vai ficar tomando medalhada na... no peito. <risos> o bicho está tá nervoso. Tá bicho. nervoso. Mas tá vamos. Mas vamos se vestir todos de Tamarou, brasa lá vai. e a gente bate bater uma bolinha. Valeu, meu irmão. Fechado. Um abraço, viu? Grande beijo. Beijo a todos. Valeu. E aí, curtiu esse bate-papo com o Samir? Muito bom, né? Samir é uma pessoa incrível e espero que você tenha aprendido bastante aí de forma prática como você pode lidar com as suas emoções nesse momento tão desafiador que é um momento de transição de carreira para você começar do jeito certo na internet e seguir em frente aí com as boas bases sólidas, beleza? Então se você curte conversas como essa, dá uma olhada aqui nos outros episódios, do Life Hacker Talks, porque existem diversas histórias aí que vão te inspirar para seguir em frente na sua jornada. E conta comigo se eu puder te ajudar aí com alguns formatos de transformação. Dá uma olhada aqui na descrição, clica no botão que lá você vai descobrir todos os programas online que eu ofereço, formas de você começar essa transição com mais segurança, comunidade, tribo pés descalços e vários outros programas aí, tá bom? Então, qualquer coisa, me manda direct lá no arroba que eu respondo todo mundo e a gente segue na jornada, beleza? Até breve! Hi!